E outra coisa para saltar. A gente tem que, su... a gente tem que pegar isso aqui, ó. E não desativa o abdômen. Vem aqui. E outra coisa para saltar. A gente tem que, su... a gente tem que pegar isso aqui, ó, o centro e suspender o meu para baixo suspende, sabe? Entendeu? Isso tudo a gente faz com a gente. Eu vou um por um, aproveitar que vocês são poucos. Vou fazer um por um. Aqui, ó. E salta. Baixa um. Aí! Viu? Vem! Vem, vem! É né? Vem! Aqui. Esse centro tem que subir. E baixa um. Foi! Agora.. De saltar. Agora tu já não tem mais. Pode ser. Tá bem. É bem esse centro. Fiquem brincando um com o outro. De fazer isso. Foi. Ih. E... Olha aí. Meu Deus do céu. É esse centro do patrão. a gente saltar. Você tá vem. Ah, tu acha que vai tá ficar de fora? Eu achei. Achou. Achou errado. Aqui. É esse centro. Ó. Tirar esse peso. A gente tira esse peso, a gente faz forças contrárias, isso para cima, isso para baixo E aí a gente atira e consegue Vamos fazer isso agora pensando nisso, bilhões de coisas Isso para cima e respirando, e sendo feliz Isso para cima, isso para baixo e empurrando o pé de trás E foi It is.